Eu sou a Isa e esse é o terceiro vídeo da série Looks Monocromáticos. Como vocês podem ver, né, meu cabelo tá laranja. Então esperamos muito que saia a cor do meu cabelo hoje no nosso look, né? Se você não sabe o que é essa série, é o seguinte. Eu tenho um pacotinho com o nome das cores que existem no COVID. E eu tiro um, uma cor daqui. E a cor que saiu eu tenho que fazer o um look inteiro dessa cor. Ou seja, eu tenho que ficar lá filtrando tudo dos pés à cabeça. O primeiro vídeo vai estar tá aqui. Eu sempre me confundo Vai estar aqui em cima e a playlist também Então vamos começar hoje que não tô pra brincadeira Aí a gente abre Enfia a mão Fazendo um ASMR por enquanto E pegamos uma cor Aí a gente fecha e joga pra lá A cor foi rosa Ok, quase a cor do meu cabelo, gente Mas rosa... Ah, rosa legal, gente, rosa esse vídeo está sendo postado na terça, deveria ser postado amanhã, na quarta, mas tudo bem, né gente, vamos lá. Rosa é a cor do dia, fiquei animada, uma cor legal, né gente, é uma cor divertida, vamos lá, escolher nossa modelo, pode ser essa, é? tanto faz. Vamos colocar o cabelinho para cima, né, como sempre, né, beleza, vamos lá então. Cor. vamos vir aqui em cor e colocar rosa, eu não quero nem isso, nem esse rosé podre aqui, gente, não, não é podre, mas eu quero rosa, de verdade, real, oficial, esse vestido horroroso ainda existe no meu guarda-rosa, podia ter como jogar umas peças fora, né, olha, esse negócio é legal pra gente fazer alguma coisa. Esse daqui também. E esse daqui tá desafiador, entendeu? Porque a gente só fez a mesma coisa nos dois looks. Então, tá. Vamos aqui vendo o que eu tenho no geral. Vamos ver o que a gente vai ver primeiro. Vamos ver saias. Saias a gente sabe que tem essa calça de shorts. Vamos ver tudo que é parte de baixo que a gente tem pra rosa. Então, nós temos isso. Uma calça aqui, bem rosa. Ah, essa aqui eu lembro quando comprei. Tem uma parte de cima também. Tem essa saia Stardoll quem lembra dessa referência, né? E essa saia é maravilhosa, porém tem esses detalhes verdes. E como é rosa, gente, eu quero fazer 100%, tá? Tem essa e tem essa aqui que, que é bem rosa. Tá, vai ser isso, então. Vamos lá, vamos tirar todas essas coisas aqui. A gente vai escolher agora blusas. Ih, gente... Ih, gente... Azedou agora. Eu dei esse detalhe. Olha só que podre isso. Como é que eles não arrumam? Você enfia a blusa por baixo da saia e ela continua, tipo, na sua perna. Gente, ninguém vai sair de casa assim. Mas tudo bem, né? É o Covid, a gente não pode ficar esperando muito. Aí que tá o problema dessa saia linda maravilhosa. A gente não tem blusas que combinem com ela. Então o que eu vou ver aqui? Vou ver moda praia. E vou ver se tem alguma parte de cima que eu posso usar, né? Lembrando que são só coisas que são minhas. Então, assim, um pouco difícil... É, é assim, infelizmente acho que não vai rolar usar essa saia Não lembro bem como que eu usei ela Parece da Pop Popstar, do LOL Referências Vamos ver macacão Eu quero fugir do padrão hoje, do padrão vestido Se nada der certo a gente vai com essa saia mesmo, a gente inventa Olha, eu tenho bastante macacão, mas o que que é isso? Ai, que bonito esse, mas tá muito podre Esse tá bem bonito também Nunca nem vi isso, gente a gente descobre umas coisas fazendo esse desafio Que, olha Tá, vamos usar essa saia mesmo que eu tô decidida É isso que eu quero da minha vida É isso que eu escolhi, entendeu? Então, beleza Cadê aquela blusa que eu tinha gostado, gente? Ô, oh, coisa Essa aqui Ai, que bonito Mas isso não é rosa, gente Quem falou? Uma jaqueta Ai, tá tudo cortando a saia Daí fica ruim mesmo Nossa, eu não lembrava que eu tinha essa peça, gente De verdade O que, que a gente quer agora? Sapato Só sapato, no momento Essa é a opção mais óbvia Não quero Não quero mas é o que combina, né, gente? A gente sempre tenta fazer uma coisa bonita, não uma coisa tipo... Esse aqui continua sendo bem rosa, gente. Então vamos, vamos deixar esse daqui. Agora a gente quer joias na cor rosa. Tem bastante coisa rosa, né? Ai, aqui tem bastante coisa mesmo. Ó, tem uns brincos bonitos, umas coisas aqui. Ai, gostei desse. Estamos chique, gente. Bem chique. Ó, um colarzão aqui. Isso me dá ideia pra outro look, mas não, né? Não é um Ai, que bonito isso. Eu adoro chokers. Ficou lindo assim, na verdade. Acessórios. Esse treco aqui, óbvio que eu vou colocar isso. Maravilhoso. Ai, esse aqui é bonitinho. Ai, eu tenho essa flor. Nossa, gente, prega demais. Não vai rolar. Tá bom, gente, foi. Agora a gente tem que achar cabelo. Eu tô viciada nesse cabelo aqui. Tem pink. Ai, mas não é pink, pink, né? Thank you next. Ai, achei magenta. mais para mim isso tá rosa. Ai, achei soft coral. Caraca, gente Olha essa make aqui, rosa Isso aqui é vermelho e rosa, Bom, vamos, vamos pela um rosa Garota, esse foi o nosso look rosa Tá uma bagunça, não tá um look normal de na padaria Não, entendeu? Mas tá rosa dos pés à cabeça Cumpri meu desafio Vamos salvar aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Não esquece de se inscrever e de compartilhar esse vídeo com sua casa de moda Podem me enviar os looks monocromáticos de vocês Os links das minhas redes sociais estão aqui embaixo Tchau